meus amigos começando por aqui mais um boletim cultural é e já vou pedir para você sentar o dedo no like no amei curtir compartilhar deixar o seu comentário aí para gente viu e claro mais uma vez pedindo para você compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam todos todos todos curtir em melhor estilo o final de semana então vem com a gente agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982 já há mais de 40 anos, cuidando de toda a nossa família. Um abraço para toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1. E sem demora, vamos começar, como sempre, com a nossa programação musical. Então, diretor, roda a vinheta. <música> Nesta sexta-feira, hoje, tem pré-carnaval no Bar Santo Canto com o Grupo Badaue. Ô oh, beleza, carnaval semana que vem, mas hoje já tem o esquenta do Grupo Badaue no Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito gostoso o Bar Santo Canto e o Grupo Badaue também, maravilhoso. Avançando tem a programação do Pier 53 em Americana, é na Praia dos Namorados, hoje, sexta-feira, tem a dupla Jack William, a partir das 7 horas da noite. Amanhã, amanhã sabadão, tem a banda SP304 lá no Pier 53, mandando o melhor do pop rock, do rock'n'roll para você no Pier 53. E no domingo também tem pré-carnaval lá no Pier 53. É, olha só que beleza! A partir das 13 horas, com o Hiseki, que é pop e samba. Ah, que beleza! A mistura de pop rock. Com o samba dá uma liga legal, hein? O Pira 53 que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Dado o recado aí, ó. Começando já mostrando que tem pop rock, tem sertanejo e tem a esquenta pro carnaval, que beleza, hein? Hoje na cervejaria Três Américas em Santa Bárbara fica nas dependências do Vila Multimall tem o somzaço do Fábio Buzi a partir das Buzati, desculpa, Fábio Buzati a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, na Cervejaria Três Américas, tem o quê? tem The Big Dodgers também a partir das 8 horas da noite. O Cervejaria Três Américas que fica na Avenida Santa Bárbara no mil, número 1205 em Santa Bárbara do Oeste. Como eu falei, fica as, mar... as margens, não fica nas dependências da Vila Multimal, o antigo Vic Center em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Avançando hoje tem esse lindão aqui, ó, esse fofo, gostoso, romântico e acima de tudo modesto que vos fala hoje Marcos Estevam vai se apresentar lá no Vino Wine Bar a partir das 7 e meia da noite, um lugar maravilhoso também que fica na Rua das Acácias, número 270 no Jardim São Paulo em Americana. Já amanhã tem mais Marcos Estevam, só aqui em Santa Bárbara, né? Lá no Dona Beleza, que fica na rua 13 de maio, número 343, no centro de Santa Bárbara do Oeste. A partir das 8 horas da noite, muito pop rock, muito rock and roll e muita MTB também pra você. Beleza? Tem a programação agora do Casabir, bem na Avenida Brasil, em Americana. Oh, beleza! Hoje, sexta-feira, tem Rony César e Tiago Valente lá no Casabir, em Americana, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, no Casabir, tem Fernando Lois e Matheus, também a partir das 8 horas da noite. E no Domingão, encerrando o final de semana... No Casabir, em Americana, tem o grupo Alto Astral, ô oh, beleza? A partir aí das 6 horas da tarde, fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana, o Casabir, que é uma casa maravilhosa com cerveja, chope, deliciosas porções também para você, beleza? Ó, oh, mais programação. Sertanejo, eu sei que o pessoal aí gosta muito de sertanejo, então a gente sempre traz a programação sertaneja para você curtir com a família, com os amigos, porque tem o, o, o Norton Costa, que faz um som maravilhoso, o Norton Costa, sabadão, dia 11, amanhã, 8 horas da noite, no Gordão Lanches, da Avenida Brasil, em Campinas, que fica na Avenida Brasil, número 1524, no Jardim Guanabara, em Campinas! Ô oh, beleza, hein? Maravilha! Aí ó, ó o Norton Costa cantando, a gente tirou o som aí para não conflitar com a minha voz, mas o cara manda o melhor do sertanejo a rocha, o sertanejo mais atual. Ô oh, Norton Costa, um abraço para você, viu? Tudo de maravilhoso! Domingão, tem ele que é um violeiro violonista dos bons, os bons Fábio Vila, ô oh, Fabião! A partir do meio-dia, lá no Bar do Zezão, em Americana, na rua Antônio Campana, 358, no Jardim Progresso, em Americana. Fábio, um abraço para você, sucesso, muita sorte para você, Fábio Vila, um grande amigo meu, hein? Grande amigo meu. E para encerrar a programação musical de hoje, Mais Sertanejo, e com ele, que sempre também está presente aqui na nossa programação, o Elton Vieira. Hoje, sexta-feira, tem Elton lá no Boteco do Tuco, Americana, que fica na Avenida Campos Salles. Aliás, desculpa, Campos do Jordão, Marcão, que é isso? Campos do Jordão, número 179, no Parque Novo Mundo. Amanhã tem Elton Vieira no Fazburger, Rua Washington Luiz, número 732, no centro de Americana. E Domingão tem mais Elton Vieira, no Tuia Armazém, em Indaiatuba, na rodovia João Secom, Número 370, Altos da Bela Vista em Indaiatuba. Beleza? Essas então as informações musicais para você curtir, a agenda musical para você curtir neste final de semana. Beleza? Aquela pausa agora para é pro recado. Para você que foi ao médico, ele receitou um medicamento manipulado ou não, não importa. O importante é você contar com uma farmácia, drogaria segura, séria, com seriedade e tradição. E essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado já há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família, gente. E fica no coração do Jardim Pérola, na Avenida da Indústria número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone na tela, tem o WhatsApp na tela também, porque eles entregam para você o seu medicamento na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade. Basta você ligar, mandar mensagem, consultar aí a taxa mínima, eles entregam para você. Então pode confiar, pode contar sempre com a farmácia Big Forte Prata 1. Beleza? Joinha? Vamos agora à programação do cinema, sempre muito aguardado aqui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 Batem a porta! É Leonard. É e tem a estreia de Desapega. Ah, tá lindo, Eu sei que desapegar não é fácil, mas nós vamos conseguir isso aqui. Ai ah, tem também o tão aguardado, esperado Sim. Titanic Resibição. Bem, essa é a programação, então, do Movecom Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Eu estava aqui olhando, né, no meu, no meu retorno, aqui no monitor, o filme Titanic, que eu assisti duas vezes no cinema. Eu era garoto ainda, um filme comprido pra caramba e muito emocionante, né? É um filme aí, um divisor de águas com vários efeitos especiais de água, o barco se quebrando, ah, um filme maravilhoso. Eu vou assistir mais uma vez no cinema, com certeza, viu? Embora seja um filme aí da década de 90, mas eu vou assistir com certeza. Pessoal, ficamos por aqui então, Deixa o seu like mais uma vez, ó, pedindo para você, deixa o like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos, com o vovô, com a vovó, com o cachorro, com a vizinha. Valeu e tchau!